A Índia tem sido uma nação secular por 10 mil anos, esta é de fato a única cultura secular neste planeta. A Índia, sem nenhuma conquista, nós prosperamos por milhares de anos. Não vamos começar outro conflito, outra guerra em nome da mudança climática. Você tem que viajar comigo, Eric. Namaskaram, Sadhguru. Namaskar, Amerek. Maravilhoso conversar com você nesta manhã. É muito bom ter você aqui no A Índia Moderna, da Moderna Índia, aqui em Oslo. Nós estamos muito ansiosos para saber as suas perspectivas sobre os principais problemas da Índia atualmente. Eu não sei ao certo como descrevê-lo. Você é um homem que tem uma grande paixão pelas pessoas e pelo planeta. Você é um yogi, um místico, um líder espiritual. Você tem milhões e milhões de seguidores e milhares e milhares de voluntários trabalhando com você em campanhas muito importantes como Rally for Rivers, ajudando os rios vivos da Índia a realmente melhorarem no século 21. Você também é considerado um dos 50 líderes mais importantes da Índia nos tempos modernos, e nós estamos ansiosos para discutir três questões principais com você, a sua campanha sobre o solo vivo que acabou de ser lançada e os seus pensamentos sobre a grande discussão que está acontecendo na Índia nos tempos de hoje sobre o espírito da nação e os antecedentes religiosos da Índia. E a terceira, nós encerraremos com uma pergunta simples, por que a Índia é tão importante para o século 21? Mas vamos começar com o solo vivo. Em alguns dias você vai embarcar em uma campanha de motocicleta de Londres até Delhi e a sua meta é bastante ambiciosa. Você quer 3 bilhões e meio de pessoas. Não, não é muito ambicioso, Eric. Não é muito ambicioso. É menos da metade da população. Verdade. Por que, por que salvar o solo é tão importante? Por favor, conte-nos. Por que o solo é tão importante? É porque... Quem nós somos é feito do solo, toda a vida que você vê ao seu redor, planta, árvore, inseto, aves, animais, qualquer coisa, cada vida ao seu redor, a fonte delas é o solo. Como poderia o solo não ser importante? Seja vivo ou morto, é do solo que viemos e é para o solo que retornaremos. Por que nós negligenciamos isso por tanto tempo? E, particularmente nos últimos 50, 100 anos, a forma como nós temos tratado o solo como se fosse um material que pudéssemos usar, essa atitude chegou até nós por conta de, como dizer, das pesquisas científicas de lupa que estão em andamento. Alguém descobre, ok, esse nitrogênio está faltando aqui, outro diz, fósforo está faltando ali, isso, isso e aquilo. Se você juntar toda essa química, você não vai obter solo. É como se fosse, tivesse uma, você sabe, bioquímica em nós. Se colocarmos toda essa química em um recipiente, nós não iremos produzir um Eric ou um Sadhguru, certo? Não vai acontecer, da mesma forma, nós não vamos fazer solo porque solo é uma entidade viva. Em uma única mão cheia de solo, existem mais organismos do que todos os seres humanos que já existiram neste planeta, não hoje, desde sempre. Então, isso é o quão vivo ele é. Se você andar em uma floresta tropical, o conteúdo orgânico do solo pode estar em algo entre 70% a 75%. Esse é um solo fantástico. Qualquer coisa brotará dele. Bem, em solos de agricultura normal, é de se esperar pelo menos de 3% a 6% de conteúdo orgânico. Mas hoje em dia, no sul da Europa, a maior parte das terras estão um pouco acima de 1%. Isso significa que em um clima temperado, se ele cair abaixo de 1% de conteúdo orgânico, isso é chamado desertificação. O que estou dizendo é que uma parte inteira do sul da Europa está à beira da desertificação. Na Índia, 62% do solo, solo de agricultura, contém menos do que 0,5% de material orgânico. Ele está à beira da desertificação. Na África, a desertificação está se espalhando. Sabe, você não precisa nem olhar nenhum dado científico. Apenas olhe no Google Maps 15 anos atrás e como está hoje. Você verá como o deserto está se espalhando na África. Portanto, isso está acontecendo em todo lugar. E nos Estados Unidos é um problema massivo. Mais de 50% do solo arável desapareceu nos últimos 100 anos. Então, tudo isso está acontecendo e a minha pergunta é por que ninguém está falando sobre o solo? Quando nós falamos sobre mudanças climáticas, quando nós falamos sobre aquecimento global, não tem como falar sobre essas coisas sem se referir ao solo ou à degradação do solo. Mas infelizmente, não há muito foco simplesmente porque o ativismo é movido em direção ou contra algumas indústrias. Bem, é sobre combustíveis à base de carbono. Eu não estou dizendo que não é importante, isso também é importante, mas o solo é a coisa mais importante e a coisa mais fácil de reverter, para a qual nós temos uma solução. Deveríamos agir primeiro no que nós temos uma solução, ou no que ainda precisamos desenvolver tecnologias para obter soluções. Então, neste momento, nós ainda não temos soluções para gerar energia no mundo sem queimar combustível, ok? Combustíveis de carbono. Bem, as pessoas podem dizer que tem solar, tem vento, sim, isso tudo está aí. Mas neste momento, não está produzindo nem 2% da nossa demanda. Sim, nós precisamos nos mover nessa direção. Definitivamente, essa é uma direção viável, mas essa solução ainda está distante. Porém, com o solo não é assim. Neste momento, se você arar o solo, deixar o solo aberto, ele vai gerar bilhões de toneladas de dióxido de carbono. O mesmo solo, se estiver debaixo da sombra, e se a retenção de dióxido de carbono estiver ocorrendo, porque a fotossíntese está acontecendo em grande escala no planeta, então isso pode ser revertido em questão de 8 até 10 anos. Portanto, em vez de prestar atenção nisso, nós estamos prestando atenção em outras coisas, porque as pessoas acham que por qualquer causa nós precisamos brigar com alguém. O que precisamos não é de uma briga, as pessoas falam de guerra em uma mudança climática. Por favor, não comecem outra guerra. Já foram travadas guerras suficientes por diversas razões, Todos que já lutaram em guerras, eles sempre pensaram que tinham um bom motivo para lutar na guerra, sempre. Do contrário, por que uma pessoa arriscaria a própria vida? Guerra significa que você está arriscando sua vida. Por que um homem ou uma mulher arriscaria a própria vida se não achassem que valesse a pena? Então você pode olhar para isso do lado de fora e dizer que é uma razão estúpida para a guerra. Mas aquelas pessoas acreditaram que vale a pena morrer por aquilo, ok? Então não vamos começar outro conflito, outra guerra em nome de mudanças climáticas. Mesmo que o seu temperamento suba, sabe, o clima vai esquentar, nós temos que saber disso. Não é apenas o combustível fóssil, não é apenas a guerra. Se todos nós entrarmos em um estado de temperamento mais quente, a mudança climática vai acontecer. O aquecimento global vai acontecer, ao menos vai acontecer dentro de nós. Então é muito importante nós abordarmos isso como uma geração de pessoas. Essa é uma responsabilidade da geração. Se quisermos mudar isso, 40% da mudança climática e o que for necessário para reter todo o carbono que nós emitimos nos últimos 50 anos, pode ser feito nos próximos 12 a 15 anos. Somente se nós cuidarmos o solo apropriadamente, se tornarmos o solo muito rico. Agora, o grande problema é que ou o solo está pavimentado com concreto ou está arado. Essas duas coisas são nocivas, mas a pavimentação é um problema muito menor porque o mundo todo não está pavimentado, mas quase 70% das terras no mundo está arada. Portanto, a aragem é a questão principal e a falta de uma cobertura vegetal sobre ela. Se as pessoas não entenderem o que estou dizendo, a coisa mais simples é, você vem para Tamil Nadu, em um clima tropical, fica no sol por uma hora, e depois vá para debaixo de uma árvore. Você saberá o que é uma mudança climática. É disso que todos os organismos estão reclamando. Todos os organismos precisam dessa sombra, essa sombra verde, onde a fotossíntese está acontecendo em larga escala. Sem essa sombra verde, reviver o solo está fora de questão. Reverter a mudança climática está fora de questão também. Porque se converterem todos os veículos, todos os automóveis, eles estão dizendo que se convertê-los em veículos elétricos amanhã, correrá uma mudança de apenas 6%. Isso para as populações urbanas, não ao redor do mundo. Então estou dizendo que o problema principal é a agricultura, e também o ciclo dos nossos alimentos. Quando todos os cientistas responsáveis no mundo estão dizendo claramente que em 2045 nós estaremos produzindo 40% menos alimentos e a nossa população será 9.2 bilhões, bem, esse não é o um mundo onde queremos viver. Não é um mundo que queremos deixar as nossas crianças. É um mundo terrível que estamos prevendo para nós mesmos e que nós estamos criando, mas isso pode ser revertido. E é por isso que há o um Movimento Salve o Solo. Se os governos aceitarem essa política de que todo agricultor que tiver, qualquer um que queira ter terras deve assegurar que haja de 3% a 6% de material orgânico. Isso não é apenas sobre nós, porque nós não estamos usando o nosso solo. Nós já estamos utilizando o solo da criança que não nasceu ainda. É a nossa responsabilidade para com as gerações futuras que nós deixemos um solo vivo. O solo não é a nossa propriedade, ele é o legado que recebemos que nós devemos passar adiante. Você está tão certo em atrair a atenção das pessoas para o solo e a agricultura porque isso realmente foi subestimado na campanha climática e são problemas importantes. Eu sei que você não vai tentar chamar a atenção das pessoas para isso entediando-as com uma série de PowerPoints, mas você vai lançar uma campanha global enorme, fazendo as pessoas se entusiasmarem e se interessarem por esse tópico importante, então obrigado. Você tem que viajar comigo, Eric. <risos> eu ficarei feliz em ir com você em algum momento, com certeza. Mas conte-nos também sobre, quero dizer, vendo do lado de fora, está acontecendo um debate muito importante na Índia. Não é muito diferente dos debates nos Estados Unidos e na Europa ou em qualquer outro lugar sobre qual é a alma da nação, mas algumas pessoas dizem que a Índia é, no fundo, uma nação secular, que tem sido assim nos últimos 70 anos. Outros dizem que a Índia é, no fundo, uma nação hindu, que tem sido assim por milhares de anos e existem várias posições no meio disso. Como você vê esse debate em curso e qual é a sua posição do que seria a alma da Índia? A Índia não é uma nação secular por 70 anos somente. A Índia tem sido uma nação secular por 10 mil anos, porque este é um país... Onde não há nenhum sistema dogmático de crenças absolutas. Não há absolutismo. É sempre sobre buscar. Esta é uma terra de buscadores. Buscar significa que você viu claramente que grande parte do que essa criação é, você não sabe. Então você continua buscando. Portanto, quando você é um buscador da verdade, não há absolutismo. Quando não há absolutismo, não existe isso de acreditar em religiões dogmáticas. Porque não há um único livro, ou um único messias, ou um único deus nos dizendo qualquer coisa. Porque essa é uma cultura em que todos têm de buscar por sua libertação. Todos têm que buscar a verdade dentro deles mesmos. Então, quando esta é a cultura, esta é de fato a única cultura secular do planeta, se você me perguntar. Porque isso não aconteceu há 70 anos, desde que viramos uma república. Bem antes disso, a cultura tem sido um processo secular e isso precisa acontecer no mundo inteiro. Este senso de absolutismo, onde a minha maneira é a única maneira, qualquer coisa fora disso deve ser, você sabe, eliminada deste planeta. Esse tipo de atitude tem que acabar. Essa não é a época quando a humanidade chegou a esse ponto no século XXI, com enorme poder nas pontas dos dedos de cada cidadão. Hoje em dia, o que 10 mil homens não conseguiam fazer, um homem pode fazer hoje, no século 21. O que 10 mil não conseguiam fazer mil anos atrás, hoje um homem faz. Quando esse tipo de poder está estabelecido em um ser humano, é muito importante que haja. Secular não é uma ideia. Secular significa que você não fixou muros para o que é certo e errado. Não há senso de absolutismo. A Índia é o epítome dessa cultura, que aqui há nada absoluto. Não importa o que seja, tudo pode ser questionado porque é uma terra de buscadores. Nós precisamos converter o mundo inteiro em um mundo de buscadores. Se todos estiverem buscando, isso significa que nós sabemos que nós não sabemos de tudo no universo. Se percebermos que nós não sabemos, haverá humildade em você. Você irá andar gentilmente por este planeta. Essa maneira bruta de andar no planeta é por conta de sistemas de crença muito fortes. Nós não precisamos de sistemas de crenças, nós precisamos de clareza porque sistemas de crença lhe dão confiança sem clareza. Confiança sem clareza é um processo desastroso e, neste momento, para estar em um estado de busca significa que você ficará um pouco hesitante. Isso é uma condição muito importante para um ser humano. Quando você não sabe o que está fazendo, você deve hesitar. Agora, nessa maneira de... Apenas observe. Qualquer situação ecológica por si própria é uma prova disso. Nós nos tornamos super confiantes com tudo aquilo que podemos fazer e fazemos isso por 50 anos. E depois nós percebemos que temos cometido um erro estúpido. E agora nós dizemos o inverso e falamos. Faça isso e tudo vai ficar bem. Não há absolutismo na vida porque você nem consegue entender ou captar uma única mão de terra. Esqueça o cosmo. Eu estou dizendo que, neste momento, de toda a vida microbiana que nós temos, a ciência, a ciência moderna, dificilmente conhece 1% dela. Com 1%, a que conclusões vocês estão chegando? É muito importante, quando você não compreende uma única mão de solo, como você irá compreender o universo o cosmo? Isso é uma piada, está bem? Então é muito importante entendermos que nós não sabemos, se percebemos que nós não sabemos, nós nos tornaremos buscadores naturalmente, andaremos gentilmente neste planeta. Esse sistema de crenças fortes que dizem este é o caminho é muito, muito perigoso. Seja vindo da religião, ciência ou filosofia, este é o caminho, não é o caminho. Podem haver vários caminhos. Todos nós estamos sempre buscando isso, em trazer mais clareza para nós mesmos, em vez de construir uma confiança otimista sobre tudo. Isso é tão lindo, eu tenho certeza que é isso que muitas pessoas vão tirar dessa conversa de hoje. Vamos esquecer o absolutismo e vamos criar um mundo de buscadores. Se todos nós formos buscadores, criaremos muito melhor. Um mundo de buscadores irá permitir que todos os seres humanos e que toda a vida neste planeta viva uma vida melhor. Sem dúvidas. E finalmente, é claro, você está falando para um público de convertidos, porque as pessoas estão nessa sala, porque elas acreditam que a Índia é importante, elas acreditam no relacionamento entre a Índia e a Europa. Mas por que a Índia é tão importante para o mundo no século XXI? Por que a Índia é importante? Porque se você observar no passado, apenas 230, 240 anos atrás, ou vamos dizer, 250 anos atrás, a Índia era a potência comercial dominante no mundo, mas nunca saiu para conquistar outra terra. Isso é muito importante. Nós fazíamos um negócio fenomenal com o Sudeste Asiático, com a China, com a Arábia, com a Europa. Houve uma época em que provavelmente 60% a 70% das roupas que os europeus usavam vinham da Índia. 33% das exportações mundiais aconteciam na Índia. Então, sempre foi uma nação industrial e comercial, mas nunca interessada em conquistar. Por 8, 10 mil anos, nós negociávamos com o mesmo país, mas nunca pensando em conquistá-lo, porque nós somos buscadores. Nós estamos sempre impressionados com as diferenças dos outros. Nós nunca pensamos que se alguém é diferente de nós, então devemos matá-lo. Nós ficamos sempre entusiasmados com as diferenças. Portanto, se você dirigir pela Índia, a cada 50 quilômetros, você verá que nós temos uma aparência diferente, falamos diferente, comemos diferente, tudo é diferente sobre nós. Cada vila tem um Deus diferente, tá bem? Então, essa diversidade existindo junto por milhares de anos sem muitos conflitos é uma qualidade muito importante que o mundo precisa cultivar, e como um negócio, negócio não significa conquistar, negócio significa servir o máximo de pessoas que conseguir, isso tem que ser introduzido em nossas culturas, nós chegamos a uma época na qual muitas empresas são maiores do que as nações do mundo, quando tal capacidade e tal poder foram alcançados, torna-se extremamente importante. Com que tipo de consciência inclusiva você está gerenciando essa empresa? Sabe, na primeira vez em que fui ao Fórum Econômico Mundial, algumas pessoas ficaram indignadas. Elas perguntaram, o que você está fazendo aqui? Por que tem um místico em um fórum econômico como este? Eu disse, veja, não importa se você está fabricando uma senha de segurança, ou um computador, ou uma espaçonave. Existe apenas um negócio que é o negócio do bem-estar do ser humano. E esse é o meu ramo também. Este é o único negócio que existe, o bem-estar da vida. Que outros negócios você tem? Simplesmente não há outro negócio. Infelizmente, os negócios saíram dos trilhos, porque se esqueceram o motivo de terem começado um negócio. Todos esses negócios são essencialmente para servir à humanidade. Vamos manter desta forma. E esta é a ética da Índia. E é muito importante que essa ética se espalhe para todos os lados. Que, sendo a maior democracia do mundo, a Índia não é impulsionada por governo algum, ou por uma ideologia ou algo assim. São bilhões de pessoas impulsionando a economia. É muito diferente de qualquer outro país que você veja. Se você tirar as conquistas que as outras nações fizeram, as guerras grandiosas que eles deram início, e o imperialismo que você viu nos últimos dois, três séculos, se você tirar isso, a maior parte das nações seria um fracasso. Mas a Índia, sem nenhuma conquista, sem nunca querer tirar as terras de ninguém, nós prosperamos por milhares de anos, essa ética precisa chegar ao resto do mundo. Não é necessário que para que eu me dê bem, eu tenha que ir capturar você. Não é necessário fazer isso, é o que precisa acontecer, essa é a ética da Índia, ela tem que se tornar a ética do mundo. Muito obrigado Sadhguru, nós lhe desejamos boa sorte com essa campanha de muita importância do solo, o solo vivo. Avise-nos se pudermos ajudar de alguma forma na campanha e nós voltaremos para ver se conseguimos ajudá-lo a criar uma civilização de buscadores. O mundo seria muito melhor se não, todos nós fôssemos buscadores. Então, muito obrigado. Jai Hind. Muito obrigado. Namaskaram.